Vocês vão levar os copos de um lado para o outro e empilhar lá atrás do Pedro lá, Pedro, tá? O azul vai ser o centro, o azul vai ser o último. Vai lá. Porque é ele é o mais... Ó, vê? Tá empilhando. Todo mundo estica e, e abaixa. Estica, João. Aê! Maria, você tem que esticar também. Puxa mais. Abaixa. Só. Pega na pontinha, mas fica mais, mais Vamos colocar aqui, do ladinho. Vamos não não é pra, é pra empilhar agora. Isso, é pra... Pedro, é empilhar. Isso. É um em cima do outro. ah vamos colocar em cima. Vamos. Puxa, João. Ei. Isso. Fecha, fecha. Fecha, fecha. Vai do lugar certo. aí. Puxa, Mari. Oh. Agora a gente vai levar todos os copos juntos. Todos realizaram, jogaram juntos, terminaram juntos e venceram juntos, certo? Abre, né? fecha. Ah, vai yeah. yeah. E aí, Sedrão? a primeira! Vê. Agora vamos nesse, vem, nesse tá? preto aqui, nesse não, preto aqui. Calma. Não o amarelo! Não, nesse preto aqui é melhor pra abaixe. gente. Abaixa, abaixa ah, não, abaixe. Não, abaixe. não puxa, não puxa, não, puxa. Peguei Assim, e agora, calma, Pedro. Ó, Esticou um pouquinho. Centralizar. Centralizou. Tô, Pedro. Boa. Vou pegar o amarelo. Só com a mãe. Meu amor. Equipes separadas. objetivo foi o mesmo. Todos vencem no final. Beleza. Beleza. Mais. Faz a primeira troca Boa. Encaixa primeiro Abaixa um pouquinho aí. Encaixa primeiro Encaixa. Troca de novo eu tô... ah, é As duplas vão trocando Abaixa aí. Centraliza aí Agora pode puxar Agora troca o peito com a Mari Dá pra saber quem ganhou? Não, não, dá. não dá, né? Porque teve troca de componente toda hora. Então, esse foi o jogo cooperativo de inversão. Não, então, é o Pedro, tem um plano. Olha lá o Pedro. Pedro. Pedro, pro teu lado. Isso, Pedro. Aí. Boa, Agora Pedro. É o último? Nossa, mas tá Só falta um, hein? Ai, vai chegar o quê? Cada um pra um lado diferente. Você já ouviu falar no, no, no quadro, no, no time Perfeito? Aqui, ó. Ah, mulher! Ah aí eu ver ah mitaram, hein faz um dá um mitaram, hein vai lá Pedro vai lá Pedro vai lá Pedro mitaram, mitaram. muito bom muito bom